Fala Player, beleza? Will Zera aqui. Player, hoje eu trago para você o primeiro vídeo de uma série de três vídeos com muitas dicas, segredos e truques para o seu Xbox Series S ou Xbox Series X. Eu tenho certeza que a maioria desses truques, dessas dicas que eu vou dar, você deixou passar batido. E certamente essas dicas vão mudar a forma de como você utiliza o seu console, além de te ajudar muito nas suas jogatinas, beleza? Mas antes de continuar, gostaria de agradecer você que está assistindo esse vídeo e a todos os que estão se inscrevendo no canal, já são mais de 16 mil. E se você é novo por aqui, por favor, né não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like maroto. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo e aproveite e já deixe sugestões de temas para os próximos vídeos. Beleza? Bora lá? player o teu celular ou tua TV não tua tela aí não está com problema tá se você tiver vendo alguma coisa a preto e branco ou escala de cinza mas me fala uma coisa quanta quanto tempo você já perdeu tentando configurar a sua TV para achar né aquela cor ideal ou contraste ideal para jogar o seu jogo aí para você conseguir ter aquele visual magnífico, naquele né? visual top aí na hora de você jogar. Você sabia que o Xbox ele tem algumas pré-configurações de cores? Olha, dá uma ligada nisso aqui. Quando você aperta no botão Xbox e aparece o um menu suspenso, você vai ali no seu perfil, aperta o botão select e você vai aqui em filtros de cores, tá? O filtro de cor, você vai nesse botão aqui de configurar e o que acontece ele vai aqui apresentar para você abrir para você a, a acessibilidade filtros de cor tá então eu vou colocar aqui nenhuma correção selecionada ele vai trazer as cores que estão configuradas no meu monitor tá bom agora tem algumas opções pré-configuradas aqui que de acordo com a configuração na sua TV de cor Pode fazer um impacto melhorar demais aí a forma de como que você enxerga os jogos, tá? Isso pode mudar de TV para TV e também de jogo para jogo. Então, por exemplo, eu vou colocar esse vermelho-verde aqui, que é. Eu vou primeiro eu vou entrar no jogo aqui no Forza para vocês verem aqui a escala de cor aqui, tá? Eu tô numa parte bem colorida para vocês terem uma ideia de como que isso pode trazer um impacto bem bacana nas cores aí. Eu vou entrar lá vou no meu menu apertar o select aqui vou em configurações e eu vou colocar o verde vermelho e vou voltar tá bom olha isso ele já deu cara uma baita chamada puxada no vermelho e também no verde tá então ele dá uma incrementada aí nas cores a uma realçada forte nas cores tá e aí o que acontece só para vocês terem uma ideia vamos aqui de novo eu vou ativar e desativar, olha isso, o realce que dá, dependendo de como está configurado, pode até mudar até um pouco a cor que você tem aí, e aí tem outras opções também, se você quer uma opção mais tranquila, né, aqui tem o vermelho verde, eu vou colocar o vermelho, esse azul amarelado, por exemplo, ele já fica muito mais suave as cores tá então isso é uma forma de vocês ao invés de você ficar se matando na configuração em nada TV entra nessa configuração aqui do Xbox que talvez você consiga né ajeitar isso de uma forma mais simples o legal é que você pode ativar e desativar no momento que você quer com dois cliques aí né animal isso Agora, player, se você é o cara que gosta de fazer 100% das conquistas, tem uma coisa que vai te ajudar muito, chamado de rastreador de conquistas. O que, que você vai fazer? Você vai apertar o botão Xbox, você vai no ícone do controle e vai aparecer aqui a primeira opção conquistas, tá? Você vai clicar aqui e tem esse rastreador de conquistas que ele está desativado. O que acontece quando você ativa o rastreador de conquistas? Olha que louco! Eu vou ativar, vou entrar aqui no jogo. E olha que legal, ele aparece ali, nesse caso está no canto esquerdo da sua tela, quais são as conquistas, né, as primeiras conquistas ali. E você já tem um status de cada conquista, cara. E o legal é que você consegue também configurar a forma que, essas, que, a, que a conquista, né, que o rastreador aparece ali para você. Você consegue configurar o local onde ele vai aparecer e você consegue também colocar o grau de transparência dele e, o, e, a, e também a quantidade de conquista, né? Eu quero vou deixar só duas conquistas ali, que são as principais, e eu vou acompanhar só essas duas conquistas, tá? Olha que legal, animal, né? Players, se você é aquele cara que não gosta, né? Que a luz te incomoda, a luz do botão do Xbox te incomoda à noite, ou até mesmo você quer, der, quer dar aquele migué, e fingir que o videogame está desligado à noite, cara. Tem um negócio bem bacana aqui. No botão Power, em Configurações, é, você vai na seguinte opção Geral, Opções de TV e Vídeo, Modo Noturno e aqui embaixo tem brilho do botão ligar/desligar. Tem, ele, você consegue desligar ele totalmente ou ele deixar com uma luminosidade menos intensa, tá? Se isso te incomodar. Agora, se você quiser dar um miguezão mesmo, né? Você totalmente desliga, ele, vai ficar, ele não vai acender a luz do botão power. E também tem uma pré-configuração, uma pré-definição na realidade, que de acordo com o que da, da forma que você ativar o modo noturno ou não, você consegue deixar ele aqui pré-configurado da forma que você quer. Isso é bem bacana, né? Eu também não conheci essa funcionalidade, não. Essa dica, player, vai te ajudar muito a encontrar o que você realmente procura dentro da Microsoft Store, tá? Quando você entra aqui na loja, o que acontece? Cara, tem de tudo. Xbox, se você tiver o Game Pass, inclusive, se você assinar a EA, por exemplo, você vai ter muito, muita opção de jogo, né? Se falar nos jogos que a própria loja oferece. Então, por exemplo, se eu vier aqui em jogos populares gratuitos, vai ter uma porrada de jogo aqui tá o legal é você apertando o botão X vai aparecer uma opção de filtrar algum, alguns recursos aqui para você encontrar realmente o que você busca então você consegue filtrar por exemplo por jogos que rodam só em 4k ou otimizados para Xbox 60 quadros por segundo HDR. E o legal é que você vai montando o que que você quer buscar, e você consegue colocar mais de um filtro. Então, aqui eu vou colocar otimizado para Xbox, One e SX. Vou colocar a opção, eu quero jogos de aventuras e jogos de tiro. E aqui eu vou colocar uma idade livre, né? Ou você pode escolher, vou deixar qualquer aqui. E aqui você também consegue escolher inclusive o, o, a quantidade de jogadores né, se você quer jogadores locais, jogadores online, jogador único, cooperativo online ou cooperativo local e aqui cara, você putz, vai filtrar realmente o que te interessa e na hora que você entrar ele já faz totalmente a busca otimizada e, a, e na parte superior aparece de do lado do filtro, quatro opções de filtro que você colocou, animal isso Uma das coisas mais legais dessas últimas gerações é você poder capturar o um momento né, magnífico de uma gameplay que você fez ou gravar, printar um resultado né, de um jogo para você compartilhar com os amigos ou até mesmo guardar para você ver depois. O legal é que aqui no Xbox você consegue fazer algumas configurações interessantes de como que você quer é, que essas, essas ações sejam feitas né, na, hora de, na hora de você gravar essa captura. Apertando o botão Xbox Player, vá na setinha para cima e vai ter a última opção ali de configurações de captura tá bom clica nela uh, e aqui primeiro você vai permitir ou não né se você vai deixar capturar então vou por padrão já vem essa opção de minhas capturas ou jogos você pode escolher o, o tempo que ele vai gravar o que aconteceu se é de, de um minuto 15 segundos enfim uh, você vai deixar aqui por exemplo carregar automaticamente nas suas capturas na página de capturas ele vai aparecer lá na, no, no, na sua galeria né de capturas e aqui a forma que você quer que apareça que seja feita a captura no Xbox Series S como eu estou aqui ele vai é, fazer a resolução em 1080p tá no Xbox Series X ele tem outras opções aqui de resolução na parte de captura a parte do local de captura também é interessante, se você tem uma, uma pendrive, um, um, um outro device, é, um outro HD, por exemplo, plugado no console, ele pode aparecer mais uma opção de onde que você quer gravar as capturas, justamente para não atrapalhar é, na parte ali que você está jogando ou instalando algum jogo e não tem espaço para fazer isso. Outra coisa interessante é que você também consegue mapear o botão né, e qual que vai ser a ação da captura. Então nessa primeira opção do botão compartilhar você consegue escolher qual botão que você quer escolher para fazer a captura tá ah, obviamente já tem um botão específico para isso que é o botão compartilhar que na versão anterior da Xbox One não tinha e aqui tem a opção né de você simplesmente clicar no botão apertar uma vez o botão compartilhar e já começar a fazer ou se você quer segurar o botão para você não fazer isso acidentalmente você segurar o botão para ele fazer a ação da captura e aqui você faz o um mapeamento do que você quer que ele faça no momento que você simplesmente apertar ou simplesmente é, é simplesmente segurar o botão você pode gravar o que aconteceu e aí vai gravar no período que você escolheu anteriormente 15 30 segundos 45 minutos e aqui se você quiser um tempo maior você pode iniciar a gravação e parar a gravação tá e isso é uma opção bacana também lembrando que quando você também está dentro de algum jogo o que pode acabar acontecendo no momento que você apertar o botão de compartilhar o que vai acontecer deixa eu ver aqui legal eu vou entrar numa gameplay aqui e eu vou apertar o botão de compartilhar a tela ele colocou ali gravação iniciada beleza e aí eu vou fazer o seguinte vou clicar gravação parou tá e aqui tem outra opção que quando você aperta o botão PS ele pode aparecer ali opções tá vendo ali ó, fazer a captura de tela gravar apertando o Y gravar o que aconteceu e opções de captura tá meio que o botão Select aqui você também consegue é, escolher por exemplo né eu quero gravar os últimos último minuto né do que aconteceu e aí você também tem essas opções aí para fazer a captura da sua gameplay beleza O Xbox ele sempre pensou em facilitar e fazer com que a usabilidade do sistema dele fosse sempre muito importante. Ah, ele tem duas funções bem interessantes aqui de acessibilidade, de quando você aperta o botão da Home, por exemplo, né? Quando você segura o botão Xbox, espera aí que ele. Quando você segura o botão Xbox aqui, na parte inferior direita lá embaixo aparece lupa e narrador. Quando você aperta o botão com os dois quadradinhos ali, ou select, o que acontece? Ele ativa, ele aparece essa mensagem aqui, deseja ativar a lupa? Se você colocar sim, ele vai ativar a lupa e o legal é que com o direcional direito você navega né, com a tela toda, porque você tem um zoom aqui, né? ele está um, utilizando o formato de lupa, então para quem tem algum tipo de dificuldade né, de enxergar, é, com mais detalhes, com mais clareza, o que tem na tela, isso aqui ajuda bastante, tá? E aí, segurando de novo o botão Xbox, você aperta o botão Select, ele vai desabilitar a lupa. Outra coisa in, in, bacana também é que, nesse mesmo procedimento, segurando o botão Xbox, você consegue ativar o um narrador com o botão de três tracinhos ou o botão Start, que ele faz o quê? Tudo que você selecionar, ó eu vou colocar aqui sim. E tudo o que você selecionar, ele vai falar. Por exemplo, o, o, a opção do jogo, né? Eu vou aumentar o som da minha TV aqui também para poder escutar um pouco. Xbox XS. Botão menu para obter mais informações. Botão. Parece um assistente digital na realidade, né? Então, toda ação que você tiver, ele sempre vai passar as opções, né? Se você, né? Para quem tem dificuldade e precisa de um complemento da audição, isso ajuda demais, É a Microsoft demais. É a Microsoft, a Microsoft pensando aí em como você consegue ter é, uma navegabilidade, né? Uma usabilidade bacana no seu sistema. Para desativar, mesma coisa. Segura o botão do Xbox, clica no botão Start e ele vai ele vai aparecer aqui, o narrador, e a gente vai, deseja ativar o narrador, não, daí ele aparece saindo do modo narrador, bem bacana, né? Outra coisa bem interessante, player, que muita gente já viu, né, mas às vezes não sabe o caminho para fazer, e é bem simples, é alterar as informações, né, fundo, e imagem do avatar como eu tenho a dominato aqui para isso você aperta o botão Xbox entra no seu perfil tá e aqui nessa primeira página mesmo tem a, a, a opção de personalizar perfil você tem primeiro a opção de editar o avatar esse bonequinho aí fazendo essa pose né então aqui você consegue editar todas as informações do avatar roupa você consegue editar qualquer é animação que você quer que o avatar faça Tá, então você tem aqui a opção closet o humor dele tem algumas posições que você consegue fazer e nessa cabine fotográfica você consegue criar né fazer uma, uma foto dele você consegue editar o fundo também é bem interessante aqui ó você consegue escolher um fundo diferente legal aí o teu avatar para você tirar uma foto e essa foto consegue dar zoom né movimentar você consegue aqui embaixo por exemplo mudar qual que é a, a, a opção né a opção não qual que é o movimento que você quer que ele faça aqui é um negócio bem legal e aí você consegue aqui fazer tirar a foto e salvar essa foto aqui ó como imagem do jogador tá então quando você clicar aqui vai ele vai salvar como imagem do seu avatar se não aparecer na hora você reiniciou o console que ele deve aparecer tá bom Outra coisa bacana né, se você quiser alterar a imagem, alterar a cor, a gente já mostrou, já mostrei para vocês, a gente já fez, e alterar a imagem, começa a dominar o que está aqui, você precisa ter um pendrive, um HD externo com algumas imagens ali, algumas imagens lá dentro para você fazer essa opção, então aqui ele vai aparecer abrir, né? Eu, o que eu fiz, eu coloquei aqui carregar uma imagem, a opção superior direita, e aqui eu coloquei, o externo é né, dispositivo removível que é um pendrive e aqui eu coloquei várias imagens eu coloquei uma imagem aqui pequena só para vocês terem uma ideia de que a imagem ela tem que ter uma resolução mínima para funcionar tá eu vou colocar essa dominato aqui o que acontece a imagem é muito pequena ela tem que ter no pelo menos 1080 pixel de largura por 1080 pixel de altura tá pra, ou seja estar em alta resolução senão ela não vai funcionar tá bom e depois que você escolher a imagem você carrega a imagem né? por exemplo, eu vou colocar aqui a, a imagem, opa, voltei a, uma tela mais, eu vou colocar aqui uma imagem, essa imagem mesmo do Minato, aqui no, no disco removível, e eu vou colocar essa mesma imagem aqui do Minato, opa, para que ele, ele fugiu ali do menu, então vamos lá, eu vou escolher a imagem do Minato aqui, e eu vou carregar e aí se, se a imagem tiver dentro das resoluções e especificações que o console atende ele vai aparecer sucesso Talvez não apareça na hora aí vocês precisam fazer iniciar o console para aparecer a imagem tá e por último você consegue mudar essa imagem de fundo aqui né tem algumas imagens bem bem diferentonas aqui como vocês podem ver né tem algumas específicas de jogos eu vou deixar por exemplo essa aqui do essa aqui mesmo do Forza aí você aperta o botão Start e ele já carrega e já personaliza aí o teu plano de fundo né suas gamepicks beleza bem bem bacana hein então player curtiu o vídeo curtiu as dicas tem alguma aí que você não sabia coloque nos comentários aqui embaixo e fale qual dica que você não sabia ou qual dica que realmente que te ajudou, beleza? Mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele like maroto, beleza? E não se esqueça que esse é o primeiro vídeo de uma série de três, tá bom? Então fique de olho nos cards aí. Eu vou colocar também aqui no canal como, como uma lista de vídeos, tá? Pra vocês poderem acompanhar e guardarem aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!